Tipos de mediunidade Todos trazemos a mediunidade como mais uma habilidade do espírito. Cada ser possui com um grau diferente o que ocasiona os vários tipos de mediunidade. Neste capítulo, vamos repassar algumas mensagens psicografadas e histórias repassadas pela psicofonia, quando entidades carentes de auxílio recebem a doutrinação e são encaminhadas para planos vibratórios superiores. Os fenômenos mediúnicos nos chamam a atenção. Porém, a mediunidade não está somente relacionada à incorporação, vidência ou psicografia. Existe a mediunidade da alegria, da compreensão, da fraternidade, do saber ouvir e aconselhar, bem como a mediunidade da tristeza, da irritação, do pessimismo. Observamos que a mediunidade em si não é boa ou ruim essas qualificações só poderão ser atribuídas ao uso que dela for feito. Portanto, ao invés de sermos médiuns da tristeza, sejamos médios da alegria, levando onde formos um sorriso iluminado pelo amor e pela fraternidade. Na doutrina de luz, modo pelo qual Irmã Teresa refere-se à doutrina espírita, aprendemos a utilizar de forma conveniente e digna os dons mediúnicos, sejam eles fenomênicos ou não. Se mediunidade é um meio, uma porta através da qual acessamos outros planos vibratórios, e todos nós dela somos portadores, devemos observar que muitas vezes pessoas desavisadas impregnam o ambiente que frequentam, com seu pessimismo, sendo médiums ou meios de condução do pessimismo. Por outro lado, vemos pessoas que contagiam todo um grupo com seu otimismo e confiança. Esses são os médiums do otimismo. Dentre os tipos de mediunidade, jamais poderemos dizer qual delas é mais importante ou melhor, pois cada um tem seu valor específico e deve ser respeitado. Assim também, o médium não deverá invejar ou criticar a mediunidade de outrem. Cada trabalhador da Seara de Jesus tem sua tarefa e deverá esforçar-se para bem cumpri-la. Irmã Teresa nos fala acerca de alguns tipos de mediunidade. Filhos e amigos na Seara do Bem, o exercício do dom mediúnico requer, como sabem, estudo, amor e compreensão sem pré-julgamentos. Cada indivíduo é dotado de inúmeras capacidades, dentre as quais está a mediunidade, em pequeno ou grande grau de manifestação. Aqueles que trazem em seu compromisso encarnatório a necessidade de exercer a mediunidade têm um tipo de dom mediúnico que lhe é acentuado com os demais. Seja qual for o tipo de mediunidade manifestado, ele depende das tarefas que o médium deverá executar. Cada médium é, portanto, preparado nas escolas de mediunidade do plano espiritual, para que ao reencarnar, traga consigo um equipo mediúnico compatível com seus compromissos de intermediário entre o plano físico e os demais planos vibratórios. Sendo assim, os médiuns que tiverem em sua carta encarnatória o compromisso de externar o dom mediúnico pela voz, trarão consigo a facilidade de exercer a psicofonia. Esse tipo de mediunidade faculta ao mundo espiritual o intercâmbio com o mundo físico, através da fala do médium que, em transe mediúnico, empresta parcialmente ao espírito comunicante seu aparelho fonador e sua capacidade intelectiva. A psicofonia é, pois, um dos meios pelos quais as inteligências do além-túmulo dotam as almas de conhecimento acerca da conduta ideal. Da reencarnação e outros assuntos de interesse para a evolução da humanidade. A psicofonia é tida pelos espíritas como incorporação. A incorporação ocorre de formas diversas. Quanto maior o treinamento, maior será a clareza das mensagens e menores serão os sintomas manifestados pelo médium. O médium iniciante, em geral, sente os sintomas da entidade que está sintonizando como dor angústia, frio, calor, medo, raiva. Com o passar do tempo, sendo educado e treinado de forma conveniente, o médium passa a perceber a presença de uma entidade sem que haja necessidade de manifestar em si mesmo as desarmonias do espírito que irá se comunicar. As incorporações no médium educado são sutis e suaves, facilitando dessa forma a doutrinação que deve ser uma conversa na qual ambos possam aprender. Médium e espírito compartilham as energias que possibilitarão a recuperação do segundo e a continuidade do trabalho do primeiro. Na psicofonia ou incorporação, o médium deve estar no mínimo com 50% de consciência, Dessa maneira, estará auxiliando no reequilíbrio da entidade e conseguirá, ao término da sintonia, sua própria recuperação energética, mentalizando a energia rosa e inspirando-a profundamente. A cada incorporação, o médium deve desligar-se da entidade auxiliada, evitando que suas frequências mentais criem um entrelaçamento que impossibilite o tratamento do espírito e a reativação das capacidades do médium. Quando a psicofonia é utilizada por um espírito de luz, o médium, segundo a necessidade, pode ficar mais ou menos consciente. O grau de consciência vai depender da mensagem a ser transmitida. Um espírito de luz impede que haja qualquer interferência do médium e o treinará, caso deseje repassar através dele uma quantidade maior de mensagens. Por qualquer atividade mediúnica, é necessário que o médium esteja higienizado física e mentalmente. Compreendem pela higiene física uma alimentação saudável, sem vícios, evitando e até eliminando a ingestão de alcoólicos, carnes e doces em excesso. A higiene mental se configura pela fluência de bons pensamentos e pela aquisição do conhecimento de si mesmo além do constante estudo da mediunidade e demais assuntos que possibilitem informações e instrução. Na realidade, a psicofonia é atributo de todos, pois quem já não é meio ou canal para transmitir algo, seja conhecimento, conselho, recado ou aconchego, todos, sem exceção, já serviram de médium de psicofonia. Quando é a palavra escrita, o meio utilizado pelo espírito comunicante, temos a psicografia. Através dessa faculdade mediúnica, são repassados conhecimentos advindos do mundo dos mortos, fazendo cumprir a orientação do espírito da verdade. Amai-vos e instruí vos Durante a psicografia, notam-se certas alterações nas glândulas hipófise, pineal e pituitária e no sistema nervoso do médium, que fica sensibilizado permitindo a ação do espírito que deseja ou necessita ter suas ideias redigidas na matéria. Observando a história dos escritores, notaremos alguém intuindo suas mentes para a execução de bela obra. Na psicografia, também teremos diversas formas de manifestação, variando desde a psicografia mecânica até a intuitiva. Na psicografia mecânica, o médium é conduzido pela mente do espírito, que impõe seu desejo sobre o veículo físico de seu auxiliar, grafando as palavras sem qualquer intercâmbio com ele. Desta categoria, a psicografia intuitiva, existem vários graus de manifestação. Nos mais sutis, o espírito utiliza-se da intuição para repassar sugestões ao escrevente. Nestas páginas, a médium me serviu na psicografia semimecânica. Em outras páginas, houve a intuição, aguçada para que houvesse melhor receptividade. Veremos que em todos os tipos de mediunidade, existem graus variados de manifestação. O médium dotado de um ou mais mediúnicos, bastante aguçados, é, normalmente, muito comprometido karmicamente. Assim, podemos dizer, quanto maior o resgate kármico, tanto maior será o seu grau de mediunidade. A capacidade de ver os espíritos, vidência, é aquela que requer maior vigilância por parte de um médium. O médium vidente jamais pode pensar que sua capacidade é indispensável, colocando-se num plano de superioridade vaidosa. Esse conselho vale para todos os médiuns que, também, não devem impor a alguém a aceitação de suas experiências mediúnicas. A vidência deve ser cultivada com amor e ponderação, o médium deve saber o que falar, pois caso haja descuido ou invigilância, a vidência poderá ser distorcida, causando assim uma informação indevida que poderá desorientar os novatos na mediunidade. Há os que sejam dotados da vidência em seu estado consciente. Outros só a possuem quando no estado sonambúlico ou próximo dele. Também a vidência varia em seu grau de intensidade maior ou menor e, em qualquer estágio de manifestação, deve ser guiada pelo bom senso e pelo raciocínio claro e definido do médium. Todos os médiums são igualmente importantes, assim como as demais capacidades de que os seres são portadores. Em nenhum momento o médium deve acreditar que o dom que possui é superior do que o de outrem, pois que nessas ocasiões poderá ter grande surpresa quando perceber não ter dom algum. Deus nos dá mostras de sua paternidade, inclusive nos desprovendo das faculdades que estamos denegrindo pelo orgulho, ciúme e insensatez. Mediunidade é empréstimo que a lei divina nos faz a fim de oportunizar o resgate de nossos erros pretéritos. Que Jesus os abençoe.